Ó, oh. cansado de passar pro foco. Hoje os moleques tá chefe então. Hoje eu só quero do bordo, como disse Felipe Boladão. Passo no fundo da Leste, cano da Leste, bancando no som do Jetão. Peita de time da quebra de Nike, Hermex e Lupa na cara Chavão. Lágrimas para quem já passou no sofrimento. Deus abençoe as coisas ruins do vento Verdade pra todos guerreiro, fechamento. Que num desacerto hoje se encontra lá dentro. E roletando de chevette bonito, vou de quebrada em quebrada. A fiel não admite vacilo. Ela pega na porrada. E lá do leste sua profissão perigo. Ai, né, a ela venceu. Logo depois de eu gastar 10 mil. Perguntaram quem sou. Ó, ó, ó, tá ligado? Ó, oh, desse jeito aí ó oh, Então, já gastei sola Mas hoje a sola do meu 12 mola Nem sai do lugar Acostumado com esse movimento Que faz quando eu acelero minha vela E ela me tirou de duro, né? Engraçado, né? Hoje ela quer me dar E pede pra me jogar dentro Ou quer se aposentar Acha que eu sou Neymar E eu fico artilheiro mato no peito Toda a responsa de sair da lama Botei nos versos mais verdadeiro Tudo que eu almejo desde criança e Pra mostrar pros menorzinhos do gueto Que de onde eu vim fez de tipo